também. Ah. ah! mais? Ah, vai lá, vai. Você. Não, vai ah, agora você. Agora é minha? não. Não, brincar disso. <risos> que não dá onde? Certo, né? Dá no peito, cara. No peito? Não tem que ser a cabeça, é choque, pô. Ah, tanto faz. Ou oh, eu acertei alguns, né? Hã? Eu acertei alguns. Oh, eu tô. Sem ver, mas também. Eu acho que você brinca aí, não sei. Esse é a sigla, até a sua. E essa é a acho que não sei brincar. Oi, <risos> os meus. Esse vai le... Não pode levar, não? Sim. Ela é, vai levar, viu? Aí, ah, isso aqui foi tudo seu? Claro. O meu, ah. foi qual? O seu, ó, foi esse aqui. Não. Vamos pra cá vamos pra cá que a moça tirar. Graça. Ah, sim. Perdoa Vira Vira aqui. Ah, vai falar que a gente da cabeça foi tudo v você. Vamos aqui avaliar aqui no escuro, ó. Isso, pronto. Ó, ah. esse aqui foi seu. Ó, você, você estourou o estômago do cara. Ah. Ó, você acertou o braço do cara. Oh, eu dei um peito. Você deu uma no perdeu duas no peito. Agora uma isso matar. aqui é tudo minha. Tudo acho, já que de tem, acho que tem acho que tem isso aqui no, você torceu o ombro do cara aqui. Isso aqui é tudo minha, claro. Bem no, eu tenho que dar na boca, né, para não estragar o resto do corpo. porque a ah, boca, o cara ficou boca aberta. Aí eu dei só na boca para fazer estragar ah, o Ah, gente, corpo. olha só, mas eu não fui tão ruim não, tá? Eu dava para massacrar o cara. Eu dava para machucar. Deu, deu. Se ele não se mexesse, né? <risos> ah, ah, ah. Aqui Qual a gente tem um, noção, um dinossaurozinho. Estão vendo aí o? Por favor, bom. não toquem é ele dinossauro. Faz... Bota lá a mão na cabeça, na boca dele. Bota a mão na boca dele lá. Passa na língua dele? Não, não pode tocar. Faça casquinha. Não toque, não, que ele não pode tocar. Ele, por... por favor, não toque ele lá, Sala, graças. Ah, aqui é a Madison, né? É, agora vamos entrar aqui na loja. Você sabe que não podem entrar na loja, né? Só podem ver os preços de fora aqui. Beleza, galera? Ajeitou tu pet? Não. Pode estar gravando? Pode estar gravando? Pode estar gravando? Sim. Pode? Ah, eu, tenho é, eu, tenho que... eu tenho que perguntar porque... Essa... Principalmente tava gravando. Vocês viram a explicação que eu falei do tupete, não viram? É. é. é. Posso Depois... entrar no banheiro, você pode entrar gravando não tem problema nenhum. Não. Você bota aquelas <risos> faixas lá preta. Ó, isso aqui que eu falei pro Sandro fazer, ó. A sugestão que eu dei pra ele pro canal dele futuramente, tá vendo? Você deixar a câmera fixa... Deixa eu... Se você não tá vendo a gente aí, pessoal... Pode até virar aí o... Bota o dedinho, já sabe, né? Bota o dedinho aí e arrocha o... arrocha para o lado aí. <risos> aí eu já falei para senhor fazer isso aqui, beleza? E aí pega os dois lados, né? Pega, pega tudo. Pega, né? pega, tudo. pega tudo. a estrada, o lado, pega isso. tudo. Exatamente. Olha que beleza. Aí vocês vão conversar com, com o senhor Cabrales, <risos> senhor Cabrone. E ele vai ficar com as duas mãos no volante. É, e, quem vai... quiser, <risos> e quem não quiser ver a afeição da beleza do moço... Olha para a estrada e ver os caras fazendo merda igual fizeram aí agora. Se você olhar aí, você vai ver. Porque aqui no Panamá, o negócio é bom, rapaz. O trânsito aqui é, como eu digo, né? Bandoleiro. É quem passa primeiro, né? Então, aqui você tem que ir na bradeza, rapaz. É verdade. É. Mas hoje que é dificuldade de pegar ônibus, cara. Imagina, agora eu não sei porquê. Toda vez tem tá essa dificuldade, né? De pena no meio pra cá pra pegar sexta ônibus. Sexta-feira, cara. Sexta-feira o pessoal uhum. desce. Aí tudo cheio. Tudo topado. Tudo... Caramba. Você passa lá os caras do... Não, acabou. Mas foi bom, cara. Você já tinha visto a, a rodoviária de Água doce? De não, não. Hoje a gente passeou. Hoje a gente... Olha o lance. Não Bate no lance não, que o lance é meu xodó, rapaz. O, o, o, o cara... A gente, a gente não sabia não passar Água doce, né? Então, o ah. que que eu fiz? Eu falei, ah, vambora. Pra mim tinha uma rodoviária. Eu não sabia que não tinha. Eu sabia que tinha, mas não sabia que, pô, o ponto do ônibus do, pra Santiago era na, na própria estrada. Olha o X5, que lindo. Aí... Eu fui. Como é? Foi entrando, foi entrando lá eu fui perguntei, de onde que é o terminal? Ah, vai chegar lá, segura a onda aí. E esse segura onda, a onda e onde rodou a água doce toda. Caramba! Aí eu falei ah, vamos gravar, Tanto pô. Todo mundo, da e nós, só a e gente, gente lá eu fui Esperando chegar no terminal. Aí eu conversei com o cara lá, né? rasguei meu espanhol arrumado. <risos> a ah, Nubi, Nubi, outra coisa mesmo que eu aprendi, foi difícil aprender a falar, Nubi. Quem estiver quem vendo Nubi aí, vira para a direita aí, galera. Vocês vão ver. Aí fui falei com o cara, onde que era o ponto lá na rodoviária. Pô, a rodoviária é bonita, cara. E é, lá? De, é dentro de um shopping. Ah, Tem um shopping ah, e nos fundos ah, a rodoviária. Show de bola, cara. Então né? já fizeram algo novo, né? Uhum. A daqui, menino, vai ficar um negócio grande danado. Na verdade, é daqui eles estão fazendo como se fosse um mini shopping e aí vai ter a rodoviária. Ou seja, mas é o próprio pessoal da rodoviária que tá fazendo. E aqui merece, né? Uma é. rodoviária, pô. Vai ser um negócio... Decente, Mas vai ser naquele danado. lugar mesmo, lá do lado, né? Do lado já estão ah, levantando tá, os ferros, tudo. Tá tudo já. fechado ali, né? Exato, ah, é. onde eu passo pela Acho que, que vai carro. ter primeiro andar também, tudo vai ter um aí, supermercado grande. Aí é um espacinho maneiro, cara. Aí é sim. Muito bom, muito bom. Aí eu acho que depois que eles ajeitarem aquele, eles re reformam o do lado. E acho que a rodoviária vai ficar um só ali, os dois espaços. Eu Entendeu? fui lá trocar o notebook. Ah. O cara não quis trocar porque primeiro que não tinha computador pra trocar. Okay. Segundo que não tinha notebook para trocar Aí ele falou, não, e terceiro que Para troca era só 15 dias Para trocar dentro do parede. Se caso desse algum problema, é. aí ah, o que é que ele sugeriu? Ah, vou levar no Mochatti para o consertar, eu não quero que eu conserte, cara Já me deu problema agora, vai consertar É uma coisa que está com um problema na, na, O problema dele é a placa de vídeo Que não aguenta eu vou, vou levar, vou levar ele de novo para lá. Ele ligou não, o computador pelo menos? Não, não. o cara não tava lá não, eu tava conversando com o telefone, cochilando ah, okay. lá. Tô então, cochilando falar bem deu Depois a gente se entendeu bem até, falando que eu tava conversando com o pessoal aí antes, a gente meio que discutindo lá, conversando, tá discutindo. Tá vendo o trânsito da cidade grande aqui? Não é? Ah. Então a galera da polícia aí. Olha é. ah, os polícia aqui do lado. Vira para direita aí, galera. Ah. Isso tá tudo, Isso tá tudo treinando, é. Tá tudo, tipo, em fase final de formação. E aí tem as três etapas, ó. Aqueles de azul é um grupo, esses outros é de verde com marrom é outro grupo. E o azul claro e o azul escuro é outro, outra sessão. Show de bola. Só que eu não sei cada um o que é. É todo mundo em formação, só um moleque novo. Vê, é tudo né? novo, exato. Só um moleque novo. a quantidade que vai pra rua aí agora. Show de bola. Pra vocês verem, gente. Outra proteção. Pra vocês verem. É o que eu sempre falo. Bandidinhozinho aí, pessoalzinho brasileiro safado que quer saber como é que é o Panamá, quer vir fazer zona aqui? Vem, vem pra ver. Olha ali, ó. parte Unity é a seguridade do nosso país. É. Já, você só escreve, se inscreve já. Já pode, Sim. faz três, quatro meses de curso, se passar, já é polícia. E o ah, treinamento não, é sinistro, o treinamento é tá forte, o treinamento é, é pesado, o treinamento é pesado. Pô, eu vi o treinamento do Julince, cara. Pô. É pesado, o cara pra passar, o cara tem que ser bom mesmo no negócio. É então, aí, bandidinho, quiser vir fazer zona aqui em Panamá, pode vir, tá? Vem se embora pra ver o a, a cadeia, A cadeia de sonar te espera, né? É, é, é, A cadeia de sonar é, de te espera. De prison break lá. De prison break te espera Você lá. Você o Michael. Porque a, cadeia, porque a cadeia aqui é assim, né? A cadeia aqui, cadeia, né, Verônica? A cadeia aqui, a gente tá brincando assim porque não tem cadeia de sonar. Mas a gente tá brincando porque a Verônica pensava que tinha. <risos> E eu ainda fiquei, gente, eu vou para Panamá, gente. A cidade do Prison Break. Verão, aqui não tem não, Verão. É, tem o... Essa coisa nem existe, eu Tem vi. o barco da mãe dele, com o nome da mãe dele, né? Tem o barco, né, também. Tem não o barco. Posso, não posso falar, é isso que eu estou dizer. Não posso falar muito não, senão acredito. Tem é nada. Eu não, não, é só, não, sei, não sei nem que, se onde nada. era aquela marina ali. Que se topado. era no Panamá, aquela marina. Misericórdia. É, tava no, no filme e falou que era de miraflores. Eu, é, caraca, ainda perto de mim ainda. É, mas é, eu acho que não era não. Não era não. É, mas... A água tava muito azul pra ser flores